Você é engenheiro, tá querendo trabalhar com Steel Frame, ou já trabalha, e aí tá pensando, faz, não faz? E aí você tá querendo um negócio miraculoso, milagroso? Eu vou te contar uma coisa, gente. Milagre não existe, engenheiro. Não existe. Por mais que você seja inteligente, capacitado, igual todo engenheiro é, não existe. E não fica chateado comigo, não. É, tá bom. Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, eu tô no mercado já há mais de 13 anos de Steel Frame. Sou arquiteta, não sou engenheiro, mas sempre acompanhei vários cálculos de dimensionamento na hora do projeto. E sempre acompanhei 100% dos meus engenheiros que me ajudaram nos meus projetos. E o que, que eu posso te dizer a diferença que eu vi entre engenheiros e engenheiros das parcerias que eu fiz? Não existe o software mágico que vai te entregar uma obra de Steel Frame pronta. Isso não é realidade. No concreto, isso acontece porque é um sistema que tá mais tempo no mercado, com programas muito mais desenvolvidos. Então você tem diversos programas que te entregam detalhamentos muito bons e você tem que fazer alguns ajustes. E aí o programa miraculosamente te entrega de bandeja. Mas nem assim é, viu? Te digo, não sou especialista concreto não, mas nem assim é. Mas no Steel Frame a gente não tem isso, a gente não tem um programa ainda miraculoso que te entrega tudo pronto e etc. Tem muita coisa ainda que você precisa fazer na mão no conhecimento na experiência. Tem muita coisa ainda que você precisa olhar nos manuais, nos livros. Aqui no Brasil a gente tem por por exemplo, a CDCA, que tem manuais maravilhosos que você pode consultar. E qual é o grande problema que eu vejo dos engenheiros? Eles não consultam. Eles querem um programa que entrega tudo de mão beijada E você não vai encontrar isso. Esse é um grande erro que eu vejo. Outro grande erro que eu vejo. A grande maioria dos engenheiros acha que é só botar o perfil a cada 40, a cada 60 que tá tudo bem. É uma estrutura muito resistente. E não bota um contraventamento. Ah, mas o programa não falava do contraventamento. Não, nada a ver, irmão. Meu amigo, você é engenheiro? E não acredite não ter esse programa que faz tudo pra você te entregar uma desmanjada, é muito mais difícil. Cara, projetar com o frame é bem simples pra ser, pra ser sincera. É bem simples, eu acompanho isso já há anos. Agora, o que faltam são bons engenheiros que realmente queiram consultar os manuais, queiram consultar as normas e seguir o pra, padrão, o procedimento ao invés de depender de um programa que faça tudo pra eles. Faltam bons engenheiros que façam planilhas. Vou ser bem sincera. Hoje a gente projeta muito usando planilhas. A gente pega os parâmetros de cálculo e consulta em planilhas. A gente faz algumas coisas em moda Modelagem? Mas a gente modela, a gente faz uma super modelagem 3D, mano. dependendo da obra, sim, dependendo não. Mas entenda, você tem que trabalhar com que a gente tem disponível, não buscar uma ferramenta mágica que faça tudo pra você de mão beijada. Os programas não vão te entregar cálculos prontos, os programas não vão te entregar uma otimização maravilhosa, os programas não vão te entregar tudo de mão beijada. Você tem que estudar. Não é porque você já fez cinco anos de engenharia que você não tem que estudar Steel Frame agora. Se você realmente quer estudar como o Steel Frame funciona, leia esses manuais e uma coisa importantíssima que vai te diferenciar, visite a obras. Visite a obras pra saber se o que você tá projetando e desenhando realmente funciona, é aplicável. Dá pra ser executado na obra. Eu vejo muito engenheiro inventando coisas que não funcionam. Misericórdia. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ai, sim. Então não cometa esse erro. Não acredite que os programas vão te entregar tudo de mão beijada. Não acredite que você vai ter uma fórmula mágica que vai te entregar os projetos prontos. Não acredite que você não tem que ir na obra pra entender o que tá sendo executado que você desenhou. É sua responsabilidade entregar um projeto que o montador consiga executar. É sua responsabilidade fazer um projeto todo detalhadinho por mais trabalho que der e não tenha um programa automatizado que faça tudo pra você. É sua responsabilidade. Comece a sentar a bunda e estudar um pouquinho. É é isso que eu falo que é diferenciação. Os bons engenheiros de Steel frame que eu vejo no mercado, o que eles fazem é isso. Enquanto os médicos, med, os medíocres, continuam esperando ou tentando pegar um programa que faça tudo automatizado para eles. Não cometa esse erro, não seja como a maioria, se diferencie no mercado. Mostre o que você é capaz. Venda o seu melhor. Isso que eu tenho para falar para você.